informação que a gente está tendo aqui e de altíssimo, de altíssimo nível. Eu estava conversando com o professor Vivaldo agora há pouco é, e, de fato, isso está muito além da expectativa original que a, gente tinha, que a gente tinha pensado. E antes da gente partir para esta última sessão, o professor Vivaldo queria falar algumas palavrinhas é, com vocês sobre uma, uma questão que nos inquieta, inquieta a todos. Você. Bom, você. eu tenho que falar, porque no início eu disse a vocês que eu era Dadalberto Adalberto Val, at, ou eu era o all, exatamente, então eu quase não falei, me pondo no meu lugar. Mas eu não estou aguentando, e a professora ali me provocou. Pelo seguinte, há uma coisa que eu reclamei com a academia, o Adalberto e eu reclamamos com a academia, não há um jornalista nesta sala. O Globo, Folha de São Paulo, o Estadão, o w, cadê? Não ouvi, não ouvi, eu sou surdo da esquerda. Sim, tá bom, então nós vamos ter, veja que coisa milagrosa, nós vamos ter a divulgação do que fazemos aqui na França antes de tê-la no Rio de Janeiro e no Brasil. É, isso, isso é exótico para nós, não é? Oi, bem, mas não ouvi isso. Por quê? Por... Também? Você não conta, você não Sim, mas eu falo, eu sei, pois é, mas tem que... Tem que ter, mas não... vamos. Sim, tá bom. Mas é o que eu estou lhe dizendo. Nós ainda somos exóticos. O que fazemos vai para a Europa antes de ficar por aqui. Mas bem, mas isso, isso é folclore, apenas a reclamação. Mas a coisa que mais nos incomoda, e acho que é a vocês, é que nós estamos falando para nós mesmos. Eu não entendo disso, eu fiz história natural... Mas não sou mais um naturalista, eu tenho até que tomar cuidado para não pensar que eu sou não naturalista, mas que eu sou naturista. Não, sou naturalista de formação, é certo? Tem que tomar mais cuidado. Eu contei no início, você não estava aqui, Cláudio. que quando eu comentei com uma jovem professora que eu tinha feito história natural, vou repetir a brincadeira, ela me perguntou, da idade média, idade antiga, moderna, eu digo, não, professora, muito antiga. Muito bem. Mas muito bem. Então, diante disso, eu ouço essas coisas e elas me tocam ao coração, porque eu comecei lá na zoologia, na botânica, na mineralogia, na geologia, na paleontologia. Quase fui botânico, quer dizer, quase fui paleontólogo, mas depois eu mudei de ramo, acho que talvez esteja errado, mas agora não dá mais. Depois dos 70 anos, não dá para recomeçar, tem só que continuar tocando. Mas o que é mais curioso é que nós estamos falando para nós mesmos. Isso é um equívoco, eu também já falei para o meu colega aqui. Nós temos que pedir à academia para que o que nós falamos aqui, que será escrito, passe para a sociedade. Se a sociedade não souber disso que aqui, e parece que a sociedade não sabe, de certa forma, não é? Não sei se vocês veem isso, mas a sociedade não sabe muito do que nós estamos discutindo aqui. A sociedade é enganada com uma notícia global e o Java 4, com uma Amazonas, vai ter, o, vai ter o desmatamento, não vai, vai, não vai. E nós estamos cheios de ouvir isso. Mas a sociedade tem que saber. E a sociedade tem que saber através da gente. E a minha proposta é que, nesse texto que vocês vão elaborar, mesa a mesa, existam propostas de solução. O cerrado foi destruído. Não pode ser a solução de replantar o cerrado, como fez o homem aqui no, na, na, na floresta da Tijuca. Não pode ser, mas tem que existir uma solução para o problema. Tá certo? Não podemos parar com o cultivo de soja, mas tem que existir uma solução alternativa, explicar um pouco isso para a sociedade. Eu acho que nós temos que fazer um documento que tenha soluções, que não tenha só a reclamação. De chorar, nós choramos muito o tempo todo. Agora vamos apontar para frente alguma coisa. Isso é o primeiro. E a segunda, eu comecei a minha carreira de professor lá na escola primária, não como normalista, mas que estava precisando de dinheiro. Em lugar de trabalhar numa loja de roupa, eu fui dar aula numa escola primária, que curso de admissão ao ginásio. Vocês não sabem também o que é isso, que é muito antigo, admissão a Pedro II. Não é só eu e a minha professora que, que sabemos disso. Admissão Pedro II, a escola normal, essa coisa toda, fui dar aula de matemática por lá. Pois bem, então eu sei bem o que é essa de ensinar, e vivi isso como professor a vida inteira. 55 anos de carteira assinada, como se diz, antes de me aposentar. Mas nós temos que falar para essa garotada, porque a nossa geração está mal. A geração exatamente abaixo da nossa está dominada. Como se diz por aí, está dominado, está tudo dominado. Nós temos que salvar, são esses garotos, jovens, adolescentes, que precisam saber disso. Em vez de ficar achando que o bonito são as savanas africanas, existem savanas na África, não né, professor? As savanas africanas, as nossas também são. Essa primeira aula do Kleber aí, eu quase que chorei aqui na frente, vendo coisa bonita na tela. E como é que a gente pode fazer isso? Também, outra vez, a academia pode nos ajudar. Vocês poderiam produzir vídeos, vídeos curtos, realmente curtos, bonitos, para que a academia bote isso, está aqui o nosso chefe de gabinete, bote isso uh, no YouTube ou leve isso como vídeo para entregar para as escolas. A academia pode fazer uma pressão junto às secretarias de educação, de prefeituras ou de, uh, de Estado, para que isso seja introduzido na escola. Esses garotos da escola pública... E privada também, que seja, o importante é que criança é criança. E que isso seja difundido entre as crianças, porque eles é quem vão representar o próximo passo. Por enquanto, nós e os que estão perto da gente, aqueles que nós formamos, estão dominados. Perdeu, perdeu, meu irmão, é o que se diz. Certo? Então, eu acho que tem que fazer isso, trabalhar na ideia. As imagens que vocês mostraram aqui virando um vídeo, que você lá, o gaúcho, que mostrou aqueles pampas todos, fazer disso um vídeo para essa garotada saber, eles não sabem disso. Ontem estava me falando aqui o Samuel, quando eu comentei isso com ele, o colega lá de Curitiba, ele disse, Vivaldo, eu só aprendi o que, que era lixo reciclado com meu filhozinho que estava na escola primária, que chegou em casa, papai, está errado a maneira de jogar lixo fora aqui em casa. E começou a mudar. Bom, somos nós quem temos que mudar, é isso que eu ia dizer. Estou tão indignado quanto a professora, agora... Temos que manifestar, como disse a minha colega lá, Elisa, você foi primorosa quando você apontou. Olha, a gente tem que falar para a sociedade, não adianta só falar aqui, vamos ficar todos chorando, nos debatendo. Ai, que droga. Não, a sociedade tem que saber que Brasil é esse, que Brasil é esse nosso. Eles têm que saber disso e temos que arranjar um jeito. Esse documento que vai ser feito, nós vamos tentar trabalhar bastante neles, vocês vão nós vamos mexer nesse negócio para tocar, para divulgar isso. E uma outra coisa que eu pedi é a Adalberto, acho que ele há de concordar comigo vocês também. Não vamos fazer um documento enorme. Ninguém aguenta ler mais do que duas, três páginas, por favor. Quem é daqui que gosta de sentar e passar 50 páginas, tá certo? daqui a pouco as 50 páginas vão virar um xarope um, para a gente poder ler. Vamos fazer coisas objetivas, pequenas, oh, o problema está aqui, e uma proposta alternativa é essa. Isso a gente tem que fazer. E aí nós vamos difundir essa história. Professor, desculpe. Martina Vivaldo. Muito, muito, muito bom. Muito bom. Essas, essas observações. Eu, eu realmente concordo com elas. Eu acho que a gente gosta daquilo que a gente conhece. Aquilo que está lá escondido no meio da Amazônia no meio do Pampa, no meio do Cerrado, no meio da Caatinga, acaba ficando esquecido. A gente não conhece aqui. Tá certo? Então, eu acho que é, é, produzir material para levar uma mensagem é, de que isso é vida, tá certo? como disse o Eliezer hoje de manhã, a gente é capaz de sintetizar tudo, menos a vida, menos a felicidade. Portanto, Preciso a gente levar esta informação aos jovens, tá certo? Acho que isso é de fundamental importância. Eu tenho dito várias vezes, desculpa, Julio, eu tenho que dizer essa, isso, nós temos que colocar a ciência no colo da sociedade. Se a gente não colocar a ciência no colo da sociedade, a gente vai viver momentos, muitos momentos como esse. Lembrem, a um ano e pouco atrás, nós extinguimos o Ministério da Ciência e Tecnologia. Junto com a extinção do Ministério da Ciência e Tecnologia, foi extinto o Ministério da Cultura. A movimentação popular levou à recriação do Ministério da Cultura na semana seguinte. O Ministério da Cultura está aí. Mas não levou à recriação do Ministério da Ciência e Tecnologia. Por que isso? Porque teatro, música, cinema, faz parte do nosso dia a dia. Todo mundo vê. Agora, você lembra quando você usou ciência pela última vez? Eu estou usando agora. Mas todo mundo lembra? Você sabe de onde veio a aspirina que você tomou para dor de cabeça? O cafezinho que nós acabamos de tomar? A viagem que acabamos de fazer? A tecnologia que nós estamos usando para colocar os bandidos na cadeia agora? É verdade. E quando a gente está dizendo isso, é preciso também ter em conta que muitos de nós, Vivaldo, vários que estão aqui, lutamos na nossa vida para ter democracia, mas lutamos contra um ideal. Nós sabíamos quem era o interlocutor da gente. Hoje, o nosso interlocutor está disfarçado debaixo de uma lei com prerrogativas legais que não nos ouvem. Nós não temos ciência para conversar com esse pessoal. A conversa é outra, é no outro nível. Portanto, nós precisamos refletir um pouco sobre essas, essas condições todas. Gente, vamos para a nossa, nossa última parte. A biodiversidade brasileira e a agenda internacional. O professor Carlos Jolie vai ser o coordenador desta... Nesta última sessão, o professor Jolie é da Universidade de Campinas. Bom, é, em primeiro lugar, agradecer ao Val e ao Vivaldo, especialmente ao Vivaldo pelas iniciativas aqui no final, que acho que realmente a gente precisa é, sair dos muros da academia para conseguir movimentar. Não vamos ser a força dos artistas, é, para conseguir reconstruir o Ministério, porque não temos o mesmo apelo junto à população. Mas precisamos fazer com que a nossa presença seja importante, que as pessoas saibam no dia a dia o que elas estão é, utilizando. É, essa mesa ela foi é, composta, para finalizar, para a gente mostrar um pouco a é, questão de como nós estamos... Representados também eh, na agenda internacional, como que o Brasil eh, se coloca nessa agenda? É... Bom, não, já liguei. É... Essa figura que todos nós conhecemos, nós somos nós somos o país número um em termos de eh, biodiversidade. Eh, talvez o que a gente não se lembre com tanta frequência é que nós temos, desde antes da chegada dos europeus, uma diversidade eh, gigantesca de grupos eh, indígenas. Nós tínhamos cerca de 300 e poucos diferentes grupos, e eram mais ou menos 5 milhões de pessoas. E depois da chegada dos europeus, isso continuou, essa diversidade, porque nós recebemos diversas eh, vindas, diversas ondas eh, de migração eh, da Europa para cá, de diferentes eh, países até eh, o início do século e no início do século passado também a migração de eh, japoneses e de eh, árabes. Então, nós criamos uma, uma diversidade cultural e mantivemos a, uma diversidade gigantesca o que acabou fazendo com que eh, o Brasil tivesse não só eh, uma enormidade na sua eh, diversidade, como ele tem uma enormidade eh, cultural e de eh, outras formas de conhecimento que não o científico. Eh, a gente lembra dessa figura que o professor eh, Pena passou para nós, né, da, da nossa mistura, que portanto do ponto de vista genético somos todos absolutamente iguais, uns com deficiência em pigmentação, como ele colocou, e outros com uma pigmentação é, acentuada. É, e é inegável, como o Thomas é, colocou e o Jean-Paul também na, na última palestra, que é, o Brasil ganhou um destaque é, na ciência internacional, na área de biodiversidade. Nós somos um dos países que é, mais publica, publica melhor, mais citado. então, essa a, a, a, o estudo da ciência da biodiversidade também é, aumentou muito. E isso se reflete não só é, no avanço que nós temos aqui, mas também no reconhecimento que a gente tem é, em fóruns internacionais onde é, a biodiversidade é discutida. Então, essa mesa foi é, composta é, convidando o professor Braulio Ferreira Dias, que é professor da UNB, foi até fevereiro o secretário-geral da Convenção da Diversidade Biológica, a professora Cristina Simão Seixas, que é do NEPAM, da Unicamp, que atualmente coordena o diagnóstico regional de biodiversidade e serviços equistêmicos, regional, aí se considerando a região Américas, uma região bastante simples e muito homogênea, que vai do Alasca até a Patagônia, sem quase diferenças de ambientes e principalmente de desenvolvimento. Uh, e, finalmente, o Fábio Rubis Carano, que é professor aqui da Federal do Rio de Janeiro, é também diretor da Fundação Brasileira de Desenvolvimento Sustentável e que tem feito essa interface entre biodiversidade e mudanças climáticas. Então, vamos dar uma olhada como é que a gente tem trabalhado nesse cenário e eu chamaria em primeiro lugar o Braulio para começar essa exposição. Obrigado. Boa tarde a todos. Agradeço o convite da Ademir para participar aqui desse, desse debate. E, como o Jô falou, eu estou voltando recentemente, em fevereiro, depois de cinco anos no Canadá, frente da Convenção sobre a Universidade Biológica. Eu comecei minha carreira como pesquisador, professor da UNP desde 82. Mas uh, o que eu gostaria de destacar aqui nessa discussão é a questão dessa interface de ciência e políticas públicas, né? E, portanto, em 91 eu aceitei um convite do Ministério do Meio Ambiente para ser o diretor de pesquisas do IBAMA. E eu fiquei durante dois anos lá, patinei bastante, trabalhei muito e não consegui alcançar quase nada em dois anos de gestão. Uh, talvez o mais interessante tenha sido me envolver com a Convenção de Biodiversidade que estava sendo negociado naquela época. E a partir dessa experiência me convidaram, em 93, para criar uma unidade de biodiversidade no Ministério. Eu aceitei, achei que era uma coisa para um ano, coisa assim, acabei ficando 20 anos. Mas foi uma, um aprendizado interessante. E Eu acho que eu gostaria de estimular todos vocês, especialmente os mais jovens, a explorar melhor esse contexto. Porque é fácil criticar um governo né, não estando dentro do governo. Muito mais difícil é, é, é você uh, uh, se dispor a, a, a trabalhar com o governo, trabalhar dentro do governo, porque governo, como foi dito na mesa passada, não é algo homogêneo, é muito heterogêneo. Né? Então, isso traz dificuldades, mas também abre oportunidades, não é uma coisa né? Então, há espaço. Agora, a gente precisa de gente que tenha ideias e que tenha vontade de... Né? disposta a arregaçar as mangas e tentar uh, influenciar nas políticas públicas. E eu sempre mantive uma carta de demissão pronta lá no meu computador, no Ministério, né? e quase assinei várias vezes, mas sempre achei que valia a pena continuar, porque havia sempre oportunidades de influenciar. né? Uh, então, e claro, a gente está reclamando muito hoje do Congresso Nacional, as barbaridades estão acontecendo, está tudo associado aí com a... Uh, uh, com toda essa corrupção que está acontecendo, uh, mas o, o Congresso Brasileiro não tem uh, uh, uma coisa que, por exemplo, o Congresso americano, de 72 a 95, teve uma criou uma unidade chamado Office of Technology Assessment, né? com a função específica de avaliar projetos de lei do ponto de vista científico e tecnológico, para ver se tinha consistência. Né, para evitar aprovar qualquer porcaria. Né? Isso ajudou muito né, a manter um nível mínimo de qualidade aí dos projetos de lei. Nós nunca tivemos isso no Congresso Nacional. Está né? faltando. Vamos ver se eventualmente no futuro aí a gente consegue criar algo, algo semelhante. Né? Então, ah, políticas públicas ocorrem em vários níveis, várias instâncias. A partir da, do governo local, municipal, estadual o Governo Nacional e uh, uh, uh, mecanismos, organizações regionais e global. Né? E a ONU é a grande instituição que coordena essas ações globais. Se já é difícil você promover consensos e negociar uh, internamente ao nível nacional, vocês imaginem, no contexto da ONU, quase 200 países e, pelo menos, as convenções da área ambiental ambiental, todas têm que ser uh, aprovadas por consenso. Basta basta um país levantar a mão dizer que não gostou, que você não não aprova. Né? A vantagem é que não fica ninguém de fora. Isso é bom. Mas uh, uh, a dificuldade de conseguir negociar e aprovar uh, decisões que ajudem realmente a avançar é, é, é bastante grande. Mas é um espaço de, de construção. Né? Então, eu quero uh, mostrar para vocês um pouco alguns dados mostrando que o Brasil tem sido um ator-chave no, no desenvolvimento da Convenção sobre Diversidade Biológica desde o seu início. O Brasil foi o anfitrião da Rio 92, antes disso, a única outra grande Conferência Mundial do Meio Ambiente havia sido 20 anos antes, em Estocolmo, em 72, durante o governo militar. A posição oficial do governo brasileiro, então, era que o Brasil Uh, uh, dava as boas-vindas para qualquer iniciativa de desenvolvimento, não importava o custo ambiental. Essa era a posição oficial do governo brasileiro em 72, né Nós mudamos, quer dizer, o Brasil foi anfitrião da uh, uh, da Rio 92, a Conferência da ONU para o Meio Ambiente e Desenvolvimento, que aprovou a Convenção de mudança Climática, a Convenção de Biodiversidade, uh, uh, os princípios do Rio, uh, uh, uh, o, o, o acordo... Uh, sobre floresta não, não legalmente vinculante uma série de outras uh, uh, uh, marcos legais. Uh, tivemos uma conferência COP8 da Convenção de Biodiversidade em Curitiba, em 2006. Né? Isso foi uma grande oportunidade de aumentar o acesso da sociedade brasileira, dos governos brasileiros, do setor privado brasileiro, para um, um, um processo de negociação internacional. Então, depois dessa conferência em Curitiba, aumentou muito. O nível de engajamento de todos os diferentes setores do Brasil na convenção, né? E o Brasil, desde então, é passou a ser sempre um país que uh, levava uma das maiores delegações, né? Quase qualquer uma dessas convenções, o Brasil sempre manda mais de 50 pessoas de diferentes ministérios, diferentes agências de governo federal, governos estaduais, locais, setor privado, academia, etc. E fizemos a. Uh, uh, em 2012, a Rio Mais 20, a Conferência das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável, que serviu de base os resultados da Rio Mais 20 para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, muita gente ficou frustrada que a gente não conseguiu fechar a negociação em 2012, aqui no Rio, mas aquilo foi essencial e deu base para a Agenda 2030 de Desenvolvimento Sustentável com os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, isso é Uh, uh, uh, ser atuante, quer dizer, o Brasil tem uma diplomacia reconhecida mundialmente como eficiente, e o Itamaraty, que 40 anos atrás, 30 anos atrás, não via com bons olhos a área ambiental, via com muita desconfiança, como uh, um setor que uh, era visto como impedimento a desenvolvimento econômico, e de lá para cá, cada vez mais a gente vê o Itamaraty abrindo espaço para a área ambiental e Uh, e eu presenciei em várias situações de conflitos internos dentro do governo, o Itamaraty dando uh, mais força para a área ambiental, para os argumentos da área ambiental. Então, eu acho que isso tem sido uma uma, uma evolução. E, o secretariado da, da convenção, que começou funcionando em Genebra, uh, depois, em 96, foi feito um processo de competição, e o Canadá ganhou e levou a convenção para Montreal. Na época, o Quebec queria se separar, do Canadá, e o governo federal do Canadá fez de todos os esforços possíveis para trazer organismos internacionais para fortalecer Quebec. Então, daí porque a convenção está em Montreal. Mas a primeira diretora para a ciência na, no secretariado brasileiro, a, a, a Ana Clara Schämer da USP. Né? Uh, depois foi um diplomata também, de um outro período, a Ana Clara foi a, na segunda metade dos anos 90, Uh, o Arthur Nogueira, na primeira uh, metade dos anos uh, 2000, atualmente tem dois brasileiros lá. A Manuela, que, que chefia a área de biossegurança, e o Oliver Hillel, com uma agenda grande aí de turismo, ilhas uh, e uso sustentável. E eu fui o secretário executivo por cinco anos. Né? Então, isso é, um, é ocupar espaço internacional, coisa que, uh, em geral, o Brasil não dá muita, muita prioridade. Uh, Participação no, nos birôs, no, no, nas mesas uh, de, que coordenam o funcionamento da convenção. Eu fui membro do, do bureau do órgão científico, o SUBSTA, uh, e o Itamaraty andou ocupando também espaços de da para a organização das conferências. O órgão de financiamento da convenção é o GEF, é o Fundo Mundial para o Meio Ambiente. O principal diretor do GEF é um brasileiro, a Fonseca, Ex-pesquisador da UFMG e depois da Conservation International. Está lá desde 2007 até agora. É tá uma pessoa-chave lá no GEF. Uh, eu e a, a Maria Alegretti, nós fomos membros do STAP, que é o, o, o, o Comitê Científico de Aconselhamento do GEF. Então, é um espaço também que uh, uh, tem sido ocupado. Uh, eu queria chamar a atenção que uma convenção como a CDB é uma convenção quadro que é uma convenção em construção perpétua. Né? Pega um assunto complexo, mesma coisa mudança climática, e uh, uh, você precisa estar constantemente em desenvolvimento da, daquela convenção. E, então, por exemplo, em 93 entrou na pauta a questão de agricultura. Então, como conciliar a agricultura com biodiversidade? Por um lado, o setor agrícola é o setor econômico mais importante que destrói a biodiversidade. E é o setor econômico que mais depende da biodiversidade. Você não faz nada em agricultura e biodiversidade. Né? Só que é um conflito enorme. Então, uh, uh, isso foi discutido em, em 96, eu me aproximei do, naquela época do Clayton Campagnola, que era o diretor da Embrapa Ambiental em Jaguariúna, falei, vamos fazer um paper, uma proposta. Ele pegou o Geraldo estaquete que tinha acabado de voltar do doutorado em Cornell, trabalhando com David Pimentel, e montamos um, um documento conceitual, que a gente achava que, que deveria ser feito internacionalmente e influenciar as agendas nacionais para mudar o rumo no tratamento da, da, da questão da relação entre agricultura e biodiversidade. Esse foi o paper usado como base para a negociação do programa de agricultura biológica da Convenção de Biodiversidade. Só Brasil e Suécia, na época, apresentaram propostas concretas. Então, isso é uma outra lição a maioria dos países é apenas reativo. Vai para as reuniões internacionais apenas para dizer o que não gostou dos documentos que foram preparados para essa ou aquela conferência. No entanto, há um espaço enorme de proatividade. Mas proatividade significa que tem que fazer seu dever de casa. Você tem que fazer uma reunião prévia, você tem que consultar especialistas, você tem que materializar aquilo num documento. Fazer um white paper, né, botando, olha... Esses são os temas centrais, essas são as direções, esses são os mecanismos, etc. Conseguimos fazer isso, esse aqui é só um exemplo, mas do que é possível. Então, a gente definiu a agenda de agrobiodiversidade e aí destacamos três temas que precisariam de uma atenção maior. E, de novo, o Brasil é que desenvolveu esses temas. Um foi polinização. eu organizei na USP em 98 um workshop internacional, Uh, para a gente discutir o problema de desaparecimento uh, de abelhas e outros polinizadores e isso serviu de base para depois se conseguir aprovar o Programa de Trabalho Internacional, a Iniciativa Internacional de Conservação e o Sustentável de Polinizadores. A Embap organizou em Londrina uh, um workshop sobre conservação e uso sustentável de solos em parceria com a, com a FAO em 2002 e isso foi a base também para aprovação de diretrizes da Convenção de Biodiversidade para tratar da biodiversidade de solo. E depois a gente fez todo um esforço em parceria com o BioVersity International, International, que é um organismo de pesquisa agrícola de genéticos baseado em Roma, e uh, propusemos e aprovamos uma iniciativa internacional para ligar a biodiversidade com a alimentação e a nutrição, para chamar a atenção de que. A biodiversidade é a base da alimentação e é a base de uma nutrição saudável. Né? Então, são iniciativas que nasceram aqui no Brasil e foram muito bem aceitas lá fora. Há um, um espaço de uh, simpatia, de aceitação, de reconhecimento internacional do Brasil muito grande que a gente precisa aproveitar melhor. Na década de 70, 80, nós éramos os vilões ambientais do mundo, né? agora estamos com voltando a ser, mas, é, é, mas eram só, só vilões. Né? São Paulo era uma poluição desgraçada, né? e o Brasil fez coisas boas e, e vem sendo reconhecido. Então, há um espaço, e como nós temos competência técnica, científica aqui no Brasil, a gente precisa saber utilizar mais essa competência para influenciar em políticas públicas, em todos os níveis de governo. E, às vezes, é mais fácil influenciar a discussão internacional, e aí usar essa agenda internacional, para voltar e influenciar aqui dentro. Então, a gente precisa ter um pouco de senso de oportunidade para saber né, onde, aonde, e como influenciar essas, essas agendas. O Brasil também foi quem iniciou a iniciativa Cidades e Biodiversidade, como a gente hospedou a, oitada, a oitava conferência em Curitiba, em 2006. No ano seguinte, o prefeito de Curitiba foi o um anfitrião para uma reunião com prefeitos de vários outros cidades do mundo, para uh, uh, discutir a questão da biodiversidade a nível local. E isso uh, serviu de base, é uma iniciativa que tem crescido uh, constantemente uh, com, com muito sucesso. O Brasil fez uma parceria com o Reino Unido em 2005 para iniciar a iniciativa Biodiversidade e Negócios. Então a gente fez uma conferência em Londres e depois outra em São Paulo no final de 2005 e com base nisso, na COP8 em Curitiba, a gente adotou a primeira decisão para discutir como que deve ser tratado a biodiversidade no setor uh, privado. Né? E de lá para cá isso tem crescido. Atualmente, quem coordena a rede mundial da iniciativa Biodiversidade e Negócio é o Brasil. Para vocês terem uma ideia. Tá? Uh, o Brasil sediou a segunda conferência de Ciência uh, uh, de Biodiversidade, junto com a COP8 em 2006 em Curitiba. Então, esses são alguns exemplos. O Brasil tem sido um anfitrião de reuniões regionais para tratar a biodiversidade a nível de América Latina em vários temas. Eu não vou apresentar uma por uma, mas aí só para vocês terem uma ideia da diversidade de temas desde 1995 que a gente tem oferecido. E cada Cada um dessa é uma oportunidade para o Brasil trazer seus especialistas e levar suas experiências para um debate internacional. Né? A gente, às vezes, fica gastando muito tempo só discutindo as dificuldades, as mazelas do Brasil, mas a gente também tem muitos ganhos, muitos avanços, e a gente tem que saber usar essas lições aprendidas e uh, exportar, digamos, essas boas ideias uh, para o resto do mundo. São né? Várias reuniões regionais que têm sido organizadas no Brasil, em diferentes cidades, em todo, em todo o país. Né? Uh, e isso tudo influenciando as negociações da convenção. E vou terminar chamando a atenção para alguns temas. Né? Então, a questão de biossegurança, a né? questão dos OGMs. Né? Foi uma questão controversa, que continua sendo controversa no mundo inteiro. Então, a convenção não trata de uh, avaliar se uh, uh, uh, é bom ou mal uma tecnologia como essa. Uh, uh, o foco da convenção é essas tecnologias têm que ter biossegurança. Não podem ameaçar o meio ambiente ou a saúde humana. Então, o, o esforço todo é desenvolver regras de biossegurança. A gente já teve uma legislação melhor que a atual, eu acho. 95, 1995, uh, uh, essa lei de 1995, a ctn funcionava como instância de aconselhamento, a decisão final de autorização de uso de OGM era dada pelos três órgãos setoriais, IBAMA, ANVISA e Defesa Agropecuária. Com a lei de 2005, esses órgãos perderam essa competência e a decisão final de uso de transgênico no Brasil é só da CTN-Bio. Né? Isso levou, eu acho, a meu ver, um empobrecimento das discussões de avaliação de risco na CTNBio. Eu acho que a gente precisa, precisaria repensar isso e melhorar. Mas, por exemplo, a Eliana Fontes, da, da, da Embrapa, Senargei, tem sido uma das líderes mundiais no avanço de metodologias de avaliação de risco para a questão de transgênicos. Então, o Brasil tem tido um papel ativo. Fizemos uma reunião muito boa em Brasília, pegando algodão como estudo de caso para avaliação de risco ambiental de transgênicos. Acesso a, a recursos genéticos e repartição de benefícios. O Brasil tem sido um dos países mais atuantes. Há muita reclamação da academia com razão com a medida provisória que existia e, me, e dúvidas com relação à legislação atual. Mas vocês têm que ver o seguinte, no mínimo o Brasil resolveu enfrentar essa questão, que é um tema complicado. Parte do reconhecimento no texto da Convenção de Biodiversidade, por exigência de países em desenvolvimento como o Brasil, que os países usuários de recursos genéticos teriam que respeitar a soberania nacional sobre esses recursos. O problema é como operacionalizar isso. Né? Então, nós tivemos 15 anos de experiências com essa legislação dessa medida obrigatória, que foi muito burocrática e só focado no combate à bioperataria, e conseguimos então, emplacar, aprovar uma lei mais moderna, em 2015, né, que Uh, uh, flexibiliza bastante e agiliza bastante, pelo menos essa é a promessa, a perspectiva, de acesso ao rede genético. Mas cobra mais na parte de efetividade e repartição benefício lá na ponta comercial. Quando um produto uh, chegar a ponto de ser comercializado, tem que se garantir essa repartição benefício. E alegriou um fundo de repartição benefício que deve facilitar bastante essa questão. Enfim, é um tema muito complexo para todo mundo, né? Tá mudando bastante, porque com a entrada em vigor do protocolo de Nagoya, né, que é o que determina a nível internacional as regras de acesso à recursos genéticos e repartição de benefícios, entrou em vigor em outubro de 2014, e a entrada em vigor da lei regional para a Europa sobre esse tema, as grandes indústrias, as grandes, uh, por exemplo, do setor farmacêutico, finalmente uh, uh, concordaram que elas têm que uh, uh, uh, se enquadrar. Né? Então, a gente está vendo uma mudança aí ah, ah, nesse setor. Saúde, humana e biodiversidade. Com o recurso do GEF, a gente desenvolveu um projeto de apoio à, à, à, à biodiversidade aqui no Brasil, o ProBio 1, depois o ProBio 2. No ProBio 2, a gente convidou a Fiocruz para ser parceiro e a Fiocruz criou um programa interno de biodiversidade e saúde, saúde humana e lançou, por exemplo, há pouco tempo atrás, um portal de informação sobre zoonoses e para monitorar melhor riscos dessas zoonoses uh, uh, uh, uh, vir, uh, uh, surtos de uma epidemia humana. E a Fiocruz apoiou dois workshops regionais da convenção, um para as Américas, que foi em Manaus, e outro para a África, que foi em Maputo. E a Fiocruz enviou especialistas e bancou financeiramente a participação de vários países. Então, foi uma, uma parceria uh, muito forte. E a Fiocruz foi um dos parceiros chaves para uh, finalizar um documento conjunto entre a Convenção de Biodiversidade e a Organização Mundial de Saúde sobre as interfaces entre saúde e biodiversidade humana. Né? Biocombustíveis, etanol, isso é uma área bem controversa, CDB tem discutido muito isso. Né? E, bem ou mal, o Brasil é um país que tem experiências nessa área, tem problemas, mas tem avanços. Né? E o Brasil também já promoveu reunião regional aqui no Brasil sobre isso e tem tido contribuição técnica e científica para a discussão internacional desse assunto. Redução do desmatamento, como já foi discutido por vários, o Brasil é um ator-chave, era o país que mais desmatava do mundo, e talvez ainda seja, né? se considerar todos os biomas, né? Mas é, é, um, é um país que tem adotado várias políticas. Por exemplo, é um dos poucos países que faz monitoramento regular de cobertura vegetal em todos os biomas uh, uh, uh, completo do país, todo ano. Né? E tem programas específicos de coordenação entre ministérios para promover a redução do desmatamento. A gente só conseguiu isso porque a, Mari a Marina Silva, em 2003 como ministra, levou esse assunto para o presidente Lula e falou, ó, esse assunto é, mais, é muito grande para o Ministério do Meio Ambiente resolver. Então pediu que a Casa Civil coordenasse. E foi graças a isso que a gente conseguiu mobilizar 12 ministérios diferentes e cada ministério contribuindo na sua, na, na sua área. Essa é uma coisa que falta no Brasil. A gente deveria ter muito mais programas coordenados entre ministérios. Né? Mas um ministério sozinho não pode coordenar os outros ministérios. Então é uma questão complicada. Restauração de uh, ecossistemas degradados é uma área que o Brasil também assumiu compromissos. Tem uh, uh, uh, uh, um plano novo chamado Plaveg que eu espero que venha a ser formalizado uh, em breve. Uh, temos aí um monitoramento muito interessante que o INPE e a Embrapa fazem, né, o Terra Classe, né, que mostra não só o que está sendo perdido, mas qual é o uso que está sendo dado essas áreas Uh, uh, desflorestadas ou, ou convertidas. Áreas protegidas, o Brasil é o país que mais ampliou áreas protegidas do mundo na primeira década desse século, infelizmente de lá para cá quase que parou a criação de áreas protegidas. Né? Uh, e uh, foi reconhecido a partir de 2006 que a área protegida do Brasil não é só a unidade de conservação do SNUC, mas também terras indígenas, territórios quilombolas, APP e reserva legal. Falta transformar isso do papel para a realidade, mas é um, é um potencial enorme. Espécies ameaçadas, acho que esse é o último. Uh, houve um avanço grande, né? já foi chamada a atenção da, da, da última lista de espécies ameaçadas que o Ministério publicou em dezembro de 2014. A primeira lista surgiu aqui, na Academia Brasileira de Ciências, em 1968. Foi é a primeira lista brasileira de espécies ameaçadas. E essa é uma área que o Brasil tem conseguido avançar, não só com avaliações de risco, mas planos de ação. Nós temos mais de 50 planos de ação cobrindo mais de 800 espécies ameaçadas no Brasil hoje. Então, esse é um esforço bastante significativo. E gostaria de terminar chamando a atenção de bases de dados. Houve, acho que é inegável, um avanço importante no Brasil de uh, consolidação de bases de dados de biodiversidade. O catálogo da flora brasileira, o catálogo da fauna, uh, o cis e, e tantas outras uh, iniciativas. E, terminar, só chamar a atenção de que uma das últimas discussões importantes agora na convenção é sobre sequências digitais de uh, recursos uh, genéticos. Obrigado. Obrigado, Braulio. Eu passo então, imediatamente para Chris. Cris. Obrigada, Julie. Gostaria de agradecer o convite dos organizadores uh, da sessão do Julie, dos organizadores do evento. É realmente um prazer estar aqui. É, hoje uh, eu vou falar brevemente para vocês sobre um enorme esforço que está sendo feito uh, de sistematizar e avaliar a biodiversidade e os impactos e os benefícios dessa biodiversidade para a qualidade de vida, uh, para o bem-estar humano na região das Américas. né? Como o Jolie disse, é um pequeno esforço né, do Alasca Patagônia, uh, mas principalmente o que eu gostaria de uh, ressaltar é a participação brasileira. Como tem sido uh, muito uh, o Brasil, como o Brian, Braulio uh, ressaltou, tem tido um papel fundamental ah, nessas negociações, ah, na ah, fornecimento de conhecimento, nos diálogos, etc. Então, ah, não sei quantos de vocês estão ah, familiarizados o IPBS, que não, antigamente a gente falava a IPB, IPBS em português, IPBS, né? Ah, mas uh, está estabelecido, IPBES é a Plataforma Intergovernamental de Biodiversidade e Serviços Ecosistêmicos, uh, que é um esforço uh, das uh, agências uh, da ONU, né? uh, com um forte apoio da Convenção da, da Biodiversidade, óbvio, né? É, eu vou tentar falar aqui nessa apresentação qual que é a proposta, muito breve, do IPVS, né? porque é, é, é significativa. Falar um pouquinho do escopo da, da região das Américas, do diagnóstico das Américas, da estrutura e a, da participação dos brasileiros. Então, por que, que é importante é, essa plataforma? Né? Essa plataforma... Ela busca, então, <coughs> desculpa, é, olhar para a biodiversidade, a contribuição da natureza, a como isso contribui para a qualidade de vida, para o desenvolvimento humano, né? É, ela espera a, também contribuir para os objetivos do desenvolvimento sustentável para uh, também avaliar uh, como estamos uh, nos aproximando ou não das uh, metas de AIT. Né? É, o foco é conhecimento para informar tomada de decisão. Né? É, e quando a gente fala conhecimento, a gente tem que entender que tem a... Uh, geralmente, muito esforço é colocado na geração de conhecimento, né? ah, o que, que o IPB está tentando fazer é sistematizar, organizar esse conhecimento, fazer um diagnóstico de todo esse conhecimento que existe ah, em resposta né, à demanda de, de governos ah, para tomadas de decisão. Né? É... Qual que é o escopo, uh, escopo do diagnóstico das Américas? Né? A gente busca, então, uh, olhar para o Estado, as tendências e os cenários da biodiversidade, dos uh, serviços ecossistêmicos, né? uh, das funções uh, do ecossistema e das interligações entre eles. Ah, chama atenção aqui, é, que na, na plataforma a gente tem utilizado um, um termo que se chama Nature's Contributions to People, ah, que vai além dos serviços ecossistêmicos, mas pra, em termos de compreensão ah, é, a gente pode ah, considerar aqui como ah, os ecossistêmicos, né? Por que, que vai além? Porque o Nature's Contribution to People, ele considera uh, os diversos sistemas de conhecimento, os diversos sistemas de valores, uh, que eu vou falar já. já. É, então, a gente. Uh, ops. Desculpa. A gente busca uh, compreender o impacto da biodiversidade e como essas ameaças à biodiversidade de serviços ecossistêmicos afetam qualidade de vida. Né? E uh, a ideia, eu já falei, né, é uh, olhar a, a efetividade das políticas, uh, da, das tomadas de decisão, quanto que estão respondendo para uh, se atingir as metas de AIT e os objetivos Desenvolvimento sustentável. Então, a gente foca tanto na biodiversidade terrestre, de água doce e costeira, uh, e uh, o foco, né, o objetivo principal, é a interface entre política uh, e uh, ciência política. Né? Então, uh, como a gente falou, o nosso escopo né, vai da Groenlândia, que embora seja território da, Nor da Dinamarca, né, é, é, ecologicamente faz muito mais sentido tratar dentro do diagnóstico das Américas que do, do europeu, né? É, então da, da Groenlândia ao Alasca e Canadá, e Estados Unidos é, é o que a gente está chamando Norte América. A América Central, é, a América Central mais o México formam o que a gente está chamando de Mesoamérica. E tem o Caribe e a América do Sul. Tá? Bom, então, dá para ter uma ideia da diversidade socioeconômica e política que tem dentro de cada uma dessas regiões. Né? E entre elas. Além disso, a gente tem essa pequena diversidade de ah, que dentro do diagnóstico estamos chamando de unidade de análise, que são ah, os biomas, mas por que que nós não estamos chamando isso de biomas? Porque dentro das unidades de análise a gente considera é, as áreas transformadas, né, que tem tanto áreas urbanas como áreas agrícolas, são também unidades de análises nossas, que estão dentro do que seriam os biomas. Né? Então, a gente está dando esse outro termo que é unidade de análise. É, o, a plataforma ela f, considera a, diversos sistemas de conhecimentos e de valores. De conhecimento, a, a gente tem o conhecimento científico, e dentro do conhecimento científico, como já foi falado na, na sessão anterior, as diferentes ciências. Né? Então você tem as ciências naturais. As, as ciências sociais, ciências econômicas, engenharias, etc. É, então, a, a ideia é não ser um diagnóstico a, feito somente com um ponto de vista de um ponto da ciência só. Né? É trazer essa interdisciplinaridade, essa multidisciplinaridade para fazer esse diagnóstico. E também não só a ciência é o único tipo de conhecimento válido. Esse diagnóstico nós consideramos os sistemas de conhecimentos indígenas, tradicionais, locais. Né? É, como é que você faz isso? Devem estar perguntando. Como é que a gente incorpora isso? Né? A ideia, a, o que temos feito é tudo que está documentado, seja ele de forma escrita, audiovisual, Uh, ou só em, em áudio, é considerado documento para se usar uh, para fazer o diagnóstico. Tá? É, e sistemas de valores, né? Que valores são esses? Bom, são vários, né? Então a gente tem que é, imagino que 90, mais de 90% aqui dessa sala vem das ciências naturais. É, desses 90 das biológicas e agrícolas. Né? É, então, é, a gente tem, tem um viés no nosso olhar. Né? E a, os sistemas de valores, a gente tem que considerar que a conservação, é, quando se discute conservação de biodiversidade, a gente tem que discutir os diversos a, interesses, pontos de vista e trazer dados que, como se diz, que podem até se contradizer uns com os outros. Um diagnóstico é feito disso, aliás. Né? É você pegar, porque a gente sabe que a ciência não é isenta de valores. E você tem vários cientistas provando o A e outros tantos provando que é B. E você tem que mostrar o A e o B, porque o que, que te faz considerar que. Né, quais as evidências que tem para A, quais as evidências que tem para B, e tem que mostrar sempre esses dois lados da moeda. A gente não pode ser tendencioso ao fazer um diagnóstico, se a gente está trabalhando com uh, conhecimento uh, e ciência. Então, a gente tem que trazer todos, uh, todo esse conhecimento. Como é que a gente está uh, organizando esse diagnóstico? Né? Uh, o diagnóstico tem seis capítulos, né? Uh, que fala sobre, um que coloca o contexto das Américas, a problemática, um que coloca as contribuições da natureza para a qualidade de vida, outro que fala dos status, uh, estado e tendências relacionadas à biodiversidade, uh, outro sobre uh, uh, vetores diretos e indiretos né, de mudanças na biodiversidade, Uh, e uh, o, o quinto relacionado a cenários, né, e o sexto sobre uh, opções uh, de, de uh, regulamentação, de políticas, etc., né, para governança. É, esses capítulos são bem longos, cada capítulo envolve várias pessoas, eu vou falar um pouquinho disso daqui a pouquinho, e uh, vão ser capítulos de... Quantas palavras? 40... Quarenta... E... É, 30 mil palavras, alguma coisa assim, desculpa. E uh, daí, de cada capítulo, vai ter um executive summary, que é uma coisa bem mais concisa, quais são os principais achados ali de cada capítulo. Né? Então, assim... Uh... Desse Executive Summary vai ser formado, vai ser elaborado, está sendo elaborado esse Summary for Policy Makers, onde aqui a gente vai sintetizar os achados de todos os seis capítulos. Ah, e deve ser uma coisa, numa linguagem, nos capítulos, a gente tem todas as referências, tudo de onde são as informações, etc. No Summary for Policemaker é uma linguagem bem preta no branco, direta, curta, né, para que realmente seja lido. Né? Quem falou agora há pouco, Vivalda, que não, não é um texto longo, tem que ser realmente um texto curto para que ah, atinja ah, o público, que são os tomadores de decisão. Né? Como é que a gente faz para lidar com evidências contraditórias? Como eu disse, né, a ciência... Tem uns que mostram que é A, tem uns que mostram que é B, né? Então, no IPB, a gente está usando esse quadro aqui, que também é usado no IPCC, né? De como a gente, para cada statement, para cada afirmação que a gente faz, a gente tem que dizer se está bem estabelecido, se aquilo é uma coisa bem estabelecida dentro da ciência, e dentro, não só a ciência, dentro do conhecimento né, científico e também outros sistemas de conhecimento que usamos. Se está estabelecido, mas está incompleto, se, se, é, é, se não está resolvido ou se é inconclusivo, se os dados não são suficientes para se afirmar alguma coisa. Tá? Uh, como é que está a produção do diagnóstico das Américas? A gente começou em 2014, é, com uma reunião onde a gente se, é, delimitou o Scope. Fizemos uma primeira reunião em julho de 2015, fizemos um, uma, um outline aqui, esse Zero Order Draft foi um outline, escrevemos a, primeiro, a primeira versão do diagnóstico, que foi a, a, a Público, para comentários para todos que uh, tivessem interesse em maio de 2016. Fizemos um, um segundo um segundo uh, sorry, desculpa, fizemos uma segunda união em 2016, um segundo, uma segunda versão, é, que tivemos muito mais comentários agora e foi revido pelos governos também, e uh, há pouco tivemos uma reunião em Cartagena, na verdade foi agosto, né, uh, para discutir esses comentários e encaminhar para o final. Estamos então agora, é, esse mês de setembro os capítulos devem uh, terminar, uh, ser finalizados, e é, agora entre setembro, outubro e novembro, a gente finaliza o Summer for Policymakers e entrega isso e uh, vamos para a plenária uh, em março de 2018. Isso porque a gente tem que entregar, porque todos os documentos têm que ser traduzidos nas, uh, o Summer for Policymakers nas seis línguas oficiais da ONU para ir à plenária e debater, etc. Então é isso, qual que é a participação dos brasileiros? Né? Grande, eu, na hora que eu fui fazer essa daqui, eu falei, gente, gente é, mais, é quase 10% de todo o assessment da Brasil. Né? É, além é, da minha participação como co-chair, eu também é, lidero um dos capítulos, o capítulo 2. A Mercedes Bustamante, que, que apresentou agora há pouco, lidera o capítulo 4, com outros colegas. O Jean uh, Ometo, do INPE, libero, lidera o capítulo 5. E o Paz que vai apresentar, daqui a pouquinho, o capítulo 6, com outros uh, colegas. Né? Quanto aos lead authors, a gente tem, que são os uh, autores dos capítulos, a gente tem o Jean Paul Metsky, que está aqui, o Elder que apresentou ontem, mais o Ricardo Rodrigues, a Tatiana Gada, o Gerardo Bebeck, a Silvia Ziller e o Antônio Palha. Então, temos bastante brasileiros aí. E o Jolie, ele faz parte do Management Committee, ele é parte do Multidisciplinar Expert, Expert Panel, que foi o primeiro co-chair do MAP do IPBS, né, e é parte do Management Committee da América. Também temos uma fellow do Brasil, a Juliana, além de três review editors dos 12, né, 25% são brasileiros, em, além de vários contributing authors. Então, assim, Brasil tem expertise, tem, tem muito. Esse seminário aqui mostrou que tem muito mais ainda que a gente pode estar usando. Foi ótimo estar aqui nesses dias para conhecer mais trabalhos, mais pessoas. Né? É, então assim eu acho que a gente está tendo um protagonismo nesse, nesse diagnóstico é, e uh, é fundamental que continuamos né, nessa, nesse trabalho é, é isso que eu queria apresentar para vocês, mais uma vez agradecendo e estou aberta a perguntas na hora da roda, obrigada Obrigado, Cris. Faço então a palavra para a última apresentação sem desmontar o equipamento. É, para o Fábio Scarano. Valeu, muito obrigado, Carlos. Bom, ah, muitíssimo obrigado, Adalberto Vivaldo, um prazer enorme estar aqui com vocês na Academia Brasileira de Ciências para tratar desse tema. Eu acho que... Bom, sou o último a falar, se já tiveram uma semana longa e eu imaginei que ao longo desse dia, conhecendo os palestrantes aqui, todos uh, muito próximos, eu sabia que ia ficar um pouco uh, essa tensão entre um olhar de solução e um olhar de problema, que eu acho que é uma tensão que é muito saudável na ciência que se fez sentir aqui. Então eu, eu, vou, eu vou passar muito, muito rapidamente sobre objetivos do desenvolvimento sustentável, sobre, sobre, sobre a conferência do clima, que eu acho que a, a, é, ajuda a... Compor esse olhar da mesa aqui, que é um olhar mais, mais internacional, mas eu vou tentar fazer isso rapidamente para finalizar com uma discussão um pouco sobre, sobre, sobre o futuro, os futuros possíveis e como a ciência pode ajudar a construir esse futuro. Então, esses são os objetivos do desenvolvimento sustentável. Eu vi que foram tratados, em parte, na parte da manhã, creio que vocês conheçam, tem, tem, são, são 17 ao todo. Uh, tem três que são particularmente relevantes aqui para esse por Quatro, eu diria, de clima, a vida na água, vida na terra e água limpa, que tem muito a ver com a, os quatro, com biodiversidade, com serviços ecossistêmicos. Eu gosto muito dessa figura, eu vou voltar a ela mais tarde, os colegas de Cambridge que produziram, que esses objetivos, às vezes parece que você está misturando... Maçã com banana e com abacaxi, são meio que frutas diferentes, mas tem uma certa sequência lógica neles. E, e os objetivos que são ligados à biosfera, que são a base, são esses quatro aqui. Justamente os quatro que eu falei, clima, vida na terra, vida na água e água. E esses, sem esses quatro cumpridos, a vida na sociedade teria sérios problemas. A gente depende desses serviços para a gente viver bem. Então, se esses quatro estiverem em bom estado, a sociedade tende a prosperar, e com essa prosperidade, talvez uma economia mais sustentável emerja. Essa que é um pouco a lógica, a forma como eu, eu, eu concordo integralmente com essa visão dos, dos objetivos sustentáveis. Então, se tivesse que começar por algum lugar, para alcançar esses 17 objetivos que estão traçados em 2030, e o Brasil é um dos signatários dizendo que vai chegar lá, ou seja, faltam 13 anos para a gente chegar a essas metas. Pobreza zero, fome zero, biodiversidade na água, na terra, conservação climática. 13 anos que nós temos. Se tivesse que começar por algum lugar, se assim, não vai dar para começar por um só, a gente vai ter que meio que fazer tudo junto, porque falta pouco tempo. Mas se tivesse que começar, a gente começaria por aqui, pela biosfera, para segurar essa base a, social e econômica que vem a seguir. E aí, saindo os objetivos, eu vou voltar a eles, mas saindo rapidamente, quando a gente olha o Acordo de Paris, que se deu no mesmo ano em que se firmaram esses objetivos do desenvolvimento sustentável, o Acordo de Paris se deu no âmbito da Convenção do Clima, ao contrário do processo tradicional da ONU, que há um, um, um desenho de um texto acima e depois os países concordam ou não, se decidiu nessa conferência que os países trariam as suas contribuições voluntárias. E aqui que o Brasil levou, foca muito grandemente em adaptação às mudanças climáticas. E afirma que há um, um plano nacional de adaptação às mudanças climáticas. E esse plano, vocês darem uma olhada na página do Ministério do Meio Ambiente, vocês vão ver que tem um componente tecnológico que eu diria um pouco tímido ainda, mas tem um forte componente em ecossistemas. E de fato é difícil imaginar o Brasil se adaptar a mudanças climáticas de uma maneira que não seja com base em ecossistemas, tendo em conta toda a natureza que a gente tem aqui. E, e, e, e o que o Brasil anuncia como compromisso, também para 2030, nota bem, é junto do objetivo de, de desenvolvimento sustentável, é desmatamento ilegal zero, restauração e uso múltiplo, Mercedes mostrou os problemas que tem com, com, essa, com esse fraseamento aqui: em 12 milhões de hectares de restauração e 15 milhões de hectares de conversão de pecuária improdutiva em terras, em terras produtivas. E assim, eu estou partindo do princípio que a gente vai cumprir isso, a gente precisa cumprir isso, para a gente chegar onde eu vou falar para vocês aqui. Mas isso, o que difere o compromisso brasileiro do compromisso de todos os outros países signatários da Convenção, é que o que o Brasil está dizendo que vai fazer, hoje, está previsto em lei. A gente sempre reclama que esses acordos globais eles são só aspiracionais, eles não são legalmente vinculantes, ou seja, ninguém vai preso no país se não cumprir. Mas ainda que esse acordo não seja legalmente vinculante, no caso brasileiro, ele é meio que legalmente vinculante para dentro. Se a gente cumprir a lei, a gente vai chegar lá. Não em 2030, em 2038. E aí tem leis que a gente debateu tanto a respeito, alguns acham que é melhor, outros acham que é pior, código florestal, entre outras, mas o fato é que hoje a gente tem como alcançar isso aqui simplesmente cumprindo a lei. E óbvio, há maneiras e maneiras de se alcançar isso, e nisso a ciência pode ajudar muito. Como, além de cumprir a lei, a gente dá uma contribuição real para alcançar aqueles objetivos do desenvolvimento sustentável? Será que ao restaurar o que tem por ser restaurado, a gente consegue criar uma economia? Se não criar economia, não vai funcionar. Vai ter como gerar emprego? Quando a gente precisar conservar mais áreas, isso vai gerar renda? Essas áreas vão estar conservando serviços ecossistêmicos que são importantes para a produção? Aí vem outra pergunta. A ciência está respondendo essas perguntas? A ciência instrui o tomador de decisão. A gente falou um bocado hoje sobre como o tomador de decisão não nos escuta. Tal qual Braulio, Mercedes, outros colegas aqui, já participei da tomada de decisão no governo. É muito incomum alguns cientistas chegarem em quem está na tomada de decisão e falar: escuta, como é que eu posso te ajudar com a sua tomada de decisão? Então, eu, é, é, tem, tem os dois lados, eu acho. E para chegar em 2030, com essas metas alcançadas, daqui a 13 anos a gente vai ter que conversar melhor com os tomadores de decisão, eles conosco e com a sociedade em geral. E aí eu acho que a gente tem que pensar em passos, ainda que rápidos. E esse termo que consta lá da Convenção de Diversidade Biológica, Braulio conhece bem. Adaptação a mudanças climáticas baseada em ecossistema. Na Convenção de Diversidade Biológica ela tem essa definição. É o uso de serviços ecossistêmicos da biodiversidade como parte de uma estratégia geral de adaptação para ajudar as pessoas pessoas a se adaptarem aos efeitos adversos das mudanças climáticas. É uma bela definição, mas eu acho que ela tem um pequeno erro conceitual, porque ela, ela separa a adaptação baseada em ecossistemas como uma parte. Isso pode ser verdade para alguns países do mundo, mas no caso brasileiro, a adaptação baseada em ecossistemas é quase que uma redundância. Não há como se adaptar às mudanças climáticas no Brasil sem os ecossistemas estarem conservados ou restaurados. Não há como. Faz parte da nossa natureza, sem, sem trocadilho. A, a, a, para as cidades, para as zonas rurais, para, para, as, para as zonas totalmente silvestres. E o que é isso? O que é essa tal de adaptação baseada em.? Inclui ações como criar e efetivamente manejar áreas protegidas, manejo comunitário de áreas silvestres, acordos e incentivos para conservação e para restauração. Aí alguém vai falar: caramba, isso aí é o jeito que os conservacionistas arrumaram para se encaixar na agenda da mudança climática. Porque, lido assim, é igualzinho o que se faz em conservação da biodiversidade. E a diferença em adaptação é que a gente, reconhecendo que os mais vulneráveis às mudanças climáticas, os locais mais vulneráveis são os locais que perderam a sua capacidade de suporte à vida, e as pessoas mais vulneráveis são as pessoas pobres, esse conjunto de ações aqui vai reduzir pobreza para ser adaptativa à mudança climática. E quando a gente une esse componente socioeconômico com o componente ambiental, nota bem, a gente está quase falando de desenvolvimento sustentável, não é? O tripé social, econômico, ambiental. Aí alguns vão dizer, adaptação é sinônimo de desenvolvimento sustentável? E a resposta é não, não é. Você normalmente se adapta a um fator de pressão. E você se adapta a uma determinada vulnerabilidade que você tem. Mas esse passo adaptativo, ele, em geral, é o primeiro passo em são ao desenvolvimento sustentável. Ele desencadeia, ele pode vir a desencadear um processo de desenvolvimento sustentável. Então, a gente gosta de definir a adaptação baseada em ecossistemas como um mix de políticas que promove uma transição adaptativa, ela leva uma, uma, uma determinada situação de vulnerável adaptada e, no processo de fazer isso, ela... Liga o gatilho de uma transição em direção à sustentabilidade. Se a gente ver a adaptação dessa forma, como indutor de desenvolvimento sustentável, a gente vai ver que esse termo inclui as metas da Convenção de Diversidade Biológica, algumas das quais o Braulio falou com a gente, o Acordo de Paris, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, a meu ver, é uma oportunidade gigantesca para o Brasil. Porque o que é curioso é que a adaptação ela começa local, e quando você tem um país, ou uma cidade, ou um estado que alcança o desenvolvimento sustentável, quanto mais países do mundo estiverem se desenvolvendo de maneira sustentável, mais adaptado o planeta vai estar a mudanças climáticas. Então, começa com a adaptação local. Chega-se em desenvolvimento sustentável numa escala um pouco maior. E esse desenvolvimento sustentável local, somado uns com os outros, adapta o planeta às mudanças, mudanças climáticas. Porque se só a gente aqui no Brasil... Se desenvolver de maneira sustentável, não vai adiantar. Se os Estados Unidos seguirem com a emissão que tem, o planeta vai seguir indo para o buraco e nós juntos. Então, essa mudança de estado é uma mudança global. Mas você precisa de exemplos nacionais. E pelo tamanho que o Brasil é, por tudo que o Brasil representa, e pelo que ele guarda de diversidade biológica, se a gente não criar esse exemplo aqui, eu tenho muita dificuldade de imaginar outro país do mundo que crie. E um exemplo bem criado de como conservação, restauração, como a partir da natureza, não às custas dela, a gente consegue construir uma sociedade sustentável, a impressão que eu tenho é que é uma missão brasileira, de vida nesse planeta aqui. E aí como é que a gente vai fazer isso em 13 anos, meus amigos? E isso é onde eu acho que a ciência precisa pensar. Essa tal de adaptação baseada em ecossistema, ela envolve um monte de coisa, aumentar áreas protegidas, melhorar gerenciamento, a criar planejamento de uso da terra e de infraestrutura, reduzir pobreza, são muitas ações do ponto de vista de política e política, tal qual nossos colegas destacaram aqui. A gente reclama, ela é muito setorial. Se as coisas no país funcionassem bem, talvez você não precisasse de um ministério do meio ambiente, porque todos os ministérios teriam uma ponta ambiental forte. Mas assim como a gente critica a política nisso, a ciência é a mesma coisa, e foi dito aqui. Ao longo do dia. A gente que trabalha com ecologia, ecologia é só. A gente que trabalha com sociologia, sociologia só. E para a gente resolver esses problemas complexos, a gente vai ter que ser capaz de conversar com esses diferentes atores de diferentes áreas, não só da ciência, mas também da sociedade em geral. E aí, assim, o que a ciência tem a ver com essa história toda de solução do problema do mundo e tal? E eu gosto muito desse conceito dos tempos pós-normais, mais em que a gente viu o que é esse tempo pós-normal? Sabem do, do, do antropoceno, da, da era da Revolução Industrial para cá, os últimos 50 anos a gente tem a, a, a chamada grande aceleração, e o que alguns filósofos chamam de tempo pós-normal são os últimos 20 anos. Coincide, quase que coincide, um momento em que o conceito de sustentabilidade começa a emergir com um o relatório Brundtland, de, de, de 87, que fala em desenvolvimento sustentável. Eu estou tratando aqui sustentabilidade e desenvolvimento sustentável como sinônimo, mas eles são quase que simultâneos. E eles são simultâneos. O que é esse tempo pós-normal? Afinal, é um tempo de contradição, é um tempo de caos e de complexidade. Um exemplo, o que é essa contradição aqui? Vocês estão há três dias ouvindo ciência como vocês nunca ouviram na vida de vocês. Eu imagino que alguns... Assim, eu, eu fiquei só hoje aqui e vi a fala do Lovejoy. Eu tenho que dizer para vocês, assim, eu estou confuso. Se eu tivesse começado hoje, eu não sei por onde. Porque tudo que vocês viram aqui é importante. Ao mesmo tempo que a gente tem toda essa ciência, a impressão que eu tenho é que a gente nunca foi tão ignorante sobre como lidar com os grandes problemas que nos assolam, que estão batendo na nossa porta aqui há 13 anos. Então, essa é a contradição própria dos tempos pós-normais. O que é o caos? O caos é a velocidade com qual a gente vive. É a quantidade de informação que nos invade, nem que a gente não queira acessar, ela nos domina por dia. E isso te confunde. Você perde o foco, você não sabe por onde começar. Leva a minha querida professora Maria Auxiliadora e fala o que, que a gente vai fazer agora? Que saudade, professora da senhora. <risos> e é isso, é essa, essa, esse caos é uma sensação quase que de impotência. E a complexidade ela se dá na medida em que tudo isso que a gente está falando precisa de muita cabeça, muitas cabeças. Você precisa dos diferentes tipos de cientistas, você precisa dos diferentes atores sociais. E esses caras têm que ter um ponto de encontro de conversa e de diálogo. E como, como é que a gente vai fazer isso? Eu gosto muito dessa visão do, dos, dos três amanhãs dos tempos pós-normais. E eu comecei a me preocupar com isso, tem um, tem, um, tem um pensador polonês que eu gosto muito, chamado Sigmund Bauman. E o Bauman deu, deu uma palestra aqui no Rio, uns três anos atrás, e ele começou a palestra dele falando assim, nós vivemos o fim do futuro. Eu uso isso...